Tá? É, a questão da ocitocina, o hormônio do amor que eu tanto falo, se você está no término da gestação, digamos 39 semanas, e você fica estimulando a região areolar... Você pode estimular a produção de ocitocina e uma das funções retirando a da amamentação é iniciar as contrações, trabalho de parto. Então, se você está no término da gestação e começa a estimular, a mexer, passar a bucha vegetal na região areolar, você pode estar sim estimulando o trabalho de parto.